No Brasil, uma a cada sete pessoas sofre com a depressão e pouco falamos disso. Neste ano, o setembro amarelo chegou mais cedo, com a campanha Impacto Vitória 2023, cujo tema é Não é Culpa Sua. Queremos alcançar um milhão de famílias com revistas que apresentam como superar a ansiedade e pensamentos depressivos você pode ajudar não fique de fora a meta do impacto vitória para a sua igreja é o número de pessoas vezes 100 revistas se a sua igreja tem 50 pessoas vezes 100 revistas temos o um número de 5 mil revistas ok desta forma você está atingindo a meta da sua igreja faça a sua igreja resplandecer cumprindo a meta Apresente a sua oferta missionária para esta campanha. Deus convida você para levar esperança aos que sofrem. Deus abençoe a sua vida.